Do YouTube, Fernando do Ferbala Centro Automotivo mais uma vez na área Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2017 O que, que temos aqui para hoje? Revisão Ford Fusion Titanium 2.0 EcoBoost 2013 Acompanhe com a gente após a vinheta Ford Fusion Titanium 2.0 EcoBoost All-Wheel Driver Versão tração integral 2013 O veículo está com 28.220 km registrados no odômetro é, Chegou aqui para nós Para fazer uma revisão preventiva Troca de óleos e filtros E também para analisar dois defeitos que ele vem apresentando Primeiro defeito o veículo às vezes no momento da partida Ele apaga Sendo necessário uma segunda partida E Buzina com um defeito intermitente Às vezes funciona, às vezes não tá? Aqui Entramos com o equipamento diagnóstico Com o PDR5500 Identificamos Falha Na parte de motor Onde foi Acusou o sensor de pressão de combustível e na parte de buzina ele acusou o relé da buzina tá? então, entramos em contato com o cliente passamos o orçamento ele aprovou tá aqui já compramos todas as peças óleos, filtros, tudo genuíno Ford vamos estar utilizando aqui um 5W30 100% sintético a norma que ele tem que atender WSS M2C913D tá? não é qualquer óleo 5W30 que você pode utilizar num tipo de carro desse tá? tem que ser o... além da viscosidade ele tem que atender a norma de... de aditivação da Ford tá? então comprando o genuíno não tem erro as outras peças todas genuínas Ford tá aqui ó como curiosidade o sensor de pressão da linha de combustível tá, tá aqui. Motorcraft genuíno também. Código BM5Z-9F972-A tá. Vai receber também um filtro de óleo genuíno. Motorcraft G3MJ-6714-AA. O filtro de combustível também original. Motorcraft genuíno ford aqui ó FG1114 e também o filtro antipólen famoso filtro de cabine genuíno ford modelo FP71 tá? o então, Samuel já fez aqui ó, esgotou o óleo por gravidade Deixando um tempinho aqui para sair todo o lubrificante do motor. Colocamos também. A máquina de pressão no sistema de arrefecimento. Para ver se não tem nenhum vazamento. E é isso aí. Vamos continuando aí com a revisão. Revisão caminhando. Vou mostrar aqui para vocês galera. Os detalhes do powertrain desse carro. Então esse aqui utiliza um motor EcoBoost da Ford 2.0 duplo variador de fase admissão e escape turbo compressor segundo os dados da Ford gera 240 cavalos de potência e ele é um carro realmente muito elástico ele tem a, a faixa de torque distribuída desde as baixas rotações você não nota aquele aquele turbo lag que era normal nos veículos antigos né então é um veículo muito prazeroso de se guiar Ele não, não demonstra o peso que ele tem É uma nave É um carro Quase 5 metros ou 5 metros de comprimento é muito grande Bem largo Mas que você anda com ele como se estivesse andando com um carro pequeno Hã? Então aqui a gente já trocou o sensor De pressão é, da linha de combustível trocamos também o filtro de combustível estamos fazendo alguns testes para ver se é o um problema tá? até agora está funcionando normal, parou aquela falhadeira que ele tinha por enquanto pelo menos não apresentou tá? com relação à buzina não tinha não tinha o fusível a pronta entrega de concessionária esse fusível aqui, ó. Esse fusível não, perdão. Este relé, galera. Esse relé aqui, ó. É o modelo 3 d 51 Ele usa o mesmo modelo do relé do ar-condicionado. Tá? Então foi feita a encomenda. Como é um defeito intermitente. Aqui na oficina não apresentou pra gente ainda. A, oficina, a buzina tá funcionando normalmente. A gente chegou à conclusão do relé através do equipamento de diagnóstico, que acusou um erro intermitente nessa peça, tá? O ideal seria o carro vir para a oficina com o defeito presente. Isso facilita demais a identificação. Mas, não é uma peça muito cara. Eu fiz a encomenda na Ford. Independente de ser ela ou não, vale a pena fazer a troca. Até porque... É, caso não seja ela É bem provável que o defeito esteja na cinta Do airbag Que faz parte do volante do carro tá? Aí sim já é uma manutenção um pouco mais cara Uma peça mais cara E não dá pra sair comprando Sem ter certeza né Vamos começar com o relé Assim que chegar o cliente retorna com o carro pra gente E de preferência com o defeito presente né Vai facilitar bastante Então é isso aí revisão caminhando o equipamento diagnóstico já está monitorando o carro o painel já está desmontado, aguardando a substituição do filtro antipólen está aí o antigo Como curiosidade, para acessar esse filtro antipólio você tem que desmontar toda aqui a frente do painel, a região do porta-luvas, tá? Então exige um pouquinho de cuidado para você não quebrar nenhuma travinha, não é legal você fazer isso em casa, tá? Quem tem um carro desse está tá pensando em fazer, eu não recomendo, faça você mesmo para esse tipo de filtro. Então, acesso bem chatinho, vou mostrar para vocês o detalhe aqui, ó. O um elemento filtrante antigo que se encontrava no veículo. Bem sujo, com bastante folhas. Vou mostrar a diferença para um elemento novo. É gritante, viu, galera? Aqui, ó. Quando coloca um limpinho do lado de um velho, você vê a diferença. É esse o ar que você está respirando então não deixe de fazer esse tipo de manutenção é uma manutenção relativamente barata e tem que ser feita a cada 10 mil quilômetros trocou o óleo, já troca o elemento filtrante esse carro ele tem apenas 20 mil quilômetros porém ele já tem 5 anos tá? e está com a peça original ainda tá? então é isso aí, fica a dica para galera pessoal, alguns dias atrás eu postei no nosso canal um vídeo mostrando o procedimento de troca de pastilha de freio traseira De veículos dotados de freio de mão eletrônico tá? Na ocasião a gente usou como exemplo um Volkswagen Golf TSI 1.4 Aquela versão importada da Alemanha que ainda tinha o freio de mão eletrônico Só que no, na correria da oficina eu acabei que quando eu fui gravar para vocês O Samuel já havia feito o procedimento então a gente está aproveitando que o Fusion está fazendo manutenção aqui hoje ele utiliza um sistema similar. O Samuel vai simular para vocês aqui o procedimento, tá? Passo a passo de como que é feito esse tipo de manutenção. Então aqui no, no nosso scanner a gente tem que ir no módulo de freio. Aí ó, e tem lá a opção modo manutenção de freio de estacionamento integrado eletrônico, tá? Vou tentar focalizar para vocês aqui ó. Modo manutenção freio sistema integrado Ele entra nessa função Pode entrar mão Aí ele tem duas opções Procedimento para fazer antes da troca da pastilha de freio E após a troca da pastilha Então sempre começa com antes Aperta a função Ele vai dar umas instruções na tela, ó esse procedimento coloca o um módulo na posição de serviço para trocar as pastilhas e as pinças de freio. As pinças serão retraídas e travadas no lugar para que as pastilhas possam ser substituídas. Certifique-se de que o pedal de freio não está pressionado. Ligue o interruptor de ignição. Então, pedal de freio não está pressionado. Ignição está ligada. Ele vai dar um ok para continuar o procedimento. Teste andamento. Não sei se vai ser possível ouvir. Ó, esse barulhinho de motor foi a pinça entrando em modo de serviço. Aí ele dá a mensagem: O teste está concluído. Desligar a ignição. Você desliga a ignição. Faria a manutenção. Certo? Desligou a ignição. Aí poderia fazer normalmente. Olha lá. E no painel já acusa pra nós. Ó freio de estacionamento em modo de manutenção tá? então eu faria a manutenção normalmente depois entrarei novamente com o scanner ligou a ignição ó agora ele vai entrar na opção após a troca da pastilha de freio a gente vai simular como se a gente tivesse feito a troca tá bom? ele mandar, substitua as pastilhas de freio selecione continuar apenas após a substituição da pastilha ter sido concluída liga a ignição, ela tá ligada e dá um continuar A ECU iniciará o ajuste de pastilhas. Continua. Teste em andamento. Pronto. Ó. Notem o motor trabalhando. Concluiu. Teste concluído. Desligar a ignição. Pronto procedimento realizado. Então, se você tem um veículo dotado desse tipo de sistema, tomem muito cuidado quando forem fazer manutenção, tá? Tem muito mecânico de oficina mais simples, que ainda não está bem equipada, que ou por ganância ou por ignorância, acaba aceitando fazer esse tipo de serviço. E tenta fazer utilizando um procedimento normal para um veículo sem freio de mão eletrônico, tá? Isso pode gerar um, um prejuízo muito grande para o dono do veículo, tá? Então, se você tem um carro mais sofisticado, não procure economizar com manutenção. Levem sempre o seu carro aos cuidados e a oficinas bem equipadas, tá? Ou a rede de concessionárias, ok? Fica uma dica para vocês. Aí galera, serviço finalizado no Ford Fusion Já fizemos o teste de rodagem Até o presente momento não apresentou mais o defeito tá? É um defeito que chegou aqui como intermitente E a gente tem que se basear nas informações que o scanner dá pra gente Como não é um defeito presente, é um defeito intermitente A gente troca aquilo que o scanner está indicando então, Foi feita a troca do sensor de pressão da bomba de combustível, juntamente com a manutenção de troca do filtro de combustível, filtro de óleo, o óleo homologado Ford correto pro carro. Tudo certinho. Entramos com o equipamento diagnóstico, apagamos todas as avarias, fiz o teste de rodagem, tudo perfeito. Então o carro vai ser entregue ao cliente com a observação dele testar e Caso o defeito volte a ocorrer, trazer de volta para gente, que aí a gente vai partir para testes na bomba de combustível, tá? Esse carro tem uma bomba relativamente barata pelo porte do carro. Hoje a Ford está pedindo R$ 998 reais, é, pela bomba nova. Lembrando que é a bomba de baixa, não, é aquela que vai dentro do tanque. Não é a bomba de alta pressão. Esse carro aqui, ele é injeção direta, ele também tem a bomba de alta. Tá, a bomba de baixa é... Mas era mais barato trocar o sensor Do que a bomba né? Como acusava ele foi trocado E aparentemente resolvido é... Falar um pouquinho do carro Eu que dei a volta nele As impressões que eu tive ao volante Pessoal pensem numa máquina Isso aqui é um espetáculo tá? Tava dando uma olhadinha na ficha técnica é um carro que faz de 0 a 100 7.4 segundos uma barca desse tamanho, com todo esse luxo, todo esse requinte, com desempenho excepcional. Ah, Fernando, mas ele toma tá benga do Jetta, meu amigo. Jetta pra mim é voyajão, Isso aqui é luxo. Isso não é pra comparar com o Jetta, não. O Jetta TSI é um puta de um carro, tem desempenho, mas não tem comparação, tá? Isso aqui é nível de BMW isso aqui é nível de Mercedes na qualidade no equipamentos que esse carro traz de série para gente tá é, os controles de segurança quantidade de airbags uh, todos os assistentes que ele tem assistente de colisão um, o park assist é, o carro brake, o carro acelera sozinho, mantém a velocidade, volta para a faixa sozinho Não tem comparação, tá? Isso aqui é nível de Passat, não é nível de Jetta tá? Não é meio segundo no 0 a 100 que desmerece esse carro Isso aqui é muito mais caro E um carro que a é manutenção até é relativamente barata para o porte Não tem nenhuma peça que assuste tá? Eu digo preço de filtros, preço, preço de amortecedores Um kit básico de manutenção de um carro do dia a dia, tá? a exceção fica por conta dos pneus aro 18 235 é, que são bem caros tá? mas, tirando os pneus que está na faixa aí de 1.200 cada pneu original o restante é até fácil de se manter você está procurando um carro luxuoso um carro hoje em dia que você consegue encontrar aí abaixo dos 70 mil reais por exemplo nessa primeira versão Seguir pegar um carro em ótimo estado Que o dono cuidou direitinho É uma puta de uma compra tá? Super indico E reitero É melhor que BMW 300 Série 3 Isso aqui é melhor que a, a Mercedes classe C tá Em termos de espaço Em termos de conforto E com um custo bem mais fácil Tanto na questão Da manutenção Da aquisição e até do seguro esse carro tem um seguro barato é, não sei dizer se é por conta do da segurança da quantidade de airbags e assistentes que ele tem para evitar a colisão eu não sei se é por causa do que da baixa incidência de roubo né mas não é nada assustador né? então é uma dica de um bom carro para quem está querendo comprar um semi novo na faixa aí dos seus 70, 80 mil reais tá Então é isso aí Então galera, se vocês estão gostando desse conteúdo Não esqueça de dar o seu joinha Se inscreva em nosso canal se você já não foi inscrito Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais E aguarde o próximo vídeo